Por isso, por isso, tudo certo com vocês, aqui novamente para mais um vídeo E o vídeo de hoje é especial, por quê? porque é algo que vocês pediram, pediram, pediram, pediram mais, e mais, e mais Eu acabei me rendendo, tá? Tá? O que, que vai ser hoje? O que, que vai ser hoje? Aham, só vou falar depois que você der um like Quem não foi inscrito, se inscrevendo no canal E tá, mais... Ah, me sigam nas redes sociais, essas que estão aparecendo aqui embaixo do vídeo porque, oh, Aqui assim Tem na descrição também, tá? Os links, bonitinhos então bora lá, o jogo de hoje é... Clash of Clans Não, mentira, Clash Royale <risos> Ah, jogador antigo de Clash of Clans Me deem um desconto, me deu um desconto Opa, não vou pegar para pra gravar, J. Ok, de boa, tamo aqui no Clash Royale Eu já comecei a jogar, já fiz meu, meu cadastro, fiz aqui meu... Meu nome, eu não consegui usar, tinha um putz que me deu uma raiva muito grande, não sabe como me deu raiva esse negócio. Já fiz o tutorial, fiz, alguma, fiz uma ou duas batalhas e agora a gente tá nisso. Tem que fazer isso aqui. Então, vamos abrir esse baú aqui pra ver o que que dá. Eu não sei nada, cara. Ouro, bom, bom, ouro. O que mais? Ah, upgrade de arqueira, beleza. Opa, upgrade de bruxa, bom também. Isso só. Tem mais um baúzinho aqui, toque pra abrir. Ok, 5 segundos pra abrir. Tá rapidinho, né? Que bom. Tomara que seja sempre assim. Porque é legal quando é rápido. Eu tenho que parar de olhar pra tela. Porque ali tem a tela? Aqui é a lente. Eu tenho que olhar pra lente. Ok, deu pra abrir. Mais ouro. Mais ouro. Mais ouro é uma maravilha. O que mais? Hum, abrigo. Upgrade do bombardeiro, bom, bom. Upgrade da arqueira. E só? Hum, que coisa. tocha, meu áudio tá um pouquinho baixo, Deixa eu um pouquinho. Aí, de boa. Agora eu não preciso falar tão alto. Tá. Temos isso. O que, que tem aqui? O que, que tá piscando aqui? Ah, o upgrade da arqueira. Eu vou melhorar? Melhora um pouquinho a arqueira. Deixa eu ver o que tá. Vai dar mais 4 de dano, 13 de ponto de vida. Err, dano por o segundo, mais 3. Tá, melhora. Só 20 ourinhos, só 20 ourinhos a gente gasta Isso é, isso é esmola Ok, o que mais tem aqui? Ainda tá brilhando Oh, subimos para o nível 2 Que coisa, cara, que coisa Hum, o que mais tem aqui? Eu não sei jogar esse negócio, cara <risos> Eu não sei jogar esse negócio Deixa eu ver Tem um monte de cartas aqui eu... Olha, só gostei dessa carta Arena, dezen... Arena 9 Hum, cara, aquela carta Olha, tem carta pra caramba, cara. Gostei, cara. Gostei. Joguinho de carta. Não sendo truco, que eu não sei jogar truco, qualquer coisa vai de carta. Até poker, que eu acho poker um pouco mais interessante que o truco. O é... que, que é isso aqui, cara? Tem umas setinhas, mas não dá pra mexer. Não sei. Não sei. Ah, tá. É o novo aqui. Da bruxa. Hum, não dá pra melhorar nada. É Vamos para uma batalha Cadê batalha? Onde é que eu vou para batalha? Batalha Bom, batalha Agora é a hora da verdade Eu vou vencer Vou perder Chegou o desafio final De boa Tá, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu tenho de cartas aqui? Vou meter arqueira E um bombardeiro de cá Eu tenho que lembrar que eu tenho que economizar um pouquinho Ai, meteu um gigante Droga Pega ele, cara Pega ele. Pega ele, vem! Ai, Jesus. Hoje é o dia. Eu tô gastando muito elixir. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Mata esse filho da mãe. Oba. Beleza. Ataca. Tá, eu torrei mais elixir do que eu deveria. Isso não foi bom. Ih, me fudi. Me fudi. Vai um meteoro. Peraí. aí. Beleza, mete o meteoro Ai, não, não, não, não, não, não, não não, não, Pega ele, pega ele, pega ele Boa De igual pra igual Desce a porrada nesse filho da mãe Boa Deixa eu meter um bardeiro do lado de cá quero testar, essa, quero testar essa bruxa, velho O que, que você faz, minha filha? Ah, olha, ela é fortinha, gostei Beleza, mais um Legal, cara hum, Tô achando que eu vou mandar muito mal nesse aqui, tá? Vai do lado de cá, filho Que a bruxa tá mandando Nossa, gostei da bruxa, velho Ela é forte pra caramba Arqueira, pega eles Isso, boa Boa, tô sobrevivendo Eita, mais um bombardeiro Hum, mais arqueira. Eu queria uma bruxa, cara. Se fode agora. <risos> Já era. Uma torre. Hum, 60 segundos. Opa. Vai o gigante de cá. Mete porrada, filha da mãe. Ih, ele não mete porrada. Ele só ataca. Então vai esse aqui. E uma bruxinha de noite. Vai, vai bruxa, vai. Arqueiro também Hoje Agora eu vou atacar Vou atacar geral Que eu quero ganhar esse negócio Apesar que eu tô na vantagem, né? Opa! Boa! É mais um gigante Não, não, não Protege aí, filha Protege aí Opa! De igual para igual Manda bala Opa! Mais um ataque bom vai, vai, vai, vai, vai Opa! Mais uma bruxa Bruxinha, vai lá Eita, mais um ataque ah, vocês vão se foder Vocês vão se foder Ih, errei, droga Cadê? Tem mais uma bruxa? Não tem mais uma bruxa Vai lá, vai lá, filha Boa, partida acabou Droga, droga, mandei mal Vitória humilde, vitória humilde Vou ficar mais uma pra ver o que dá Seria morrer um replay, né? Boa. Cartas bloqueadas. Um bando de Shireks aqui, ó. É tipo um Shirek miniatura, mais um Shirek miniatura. Uma casinha de palha de índio. Uma dona ruiva boladona. Um Elixir. E um Shirek divertido. <risos> é o que a gente desbloqueou. Uh, e o estádio Goblin. Ok. O que, que são missões? Presentes diários. Cola 10 pontos de missão e ganhe recompensa. Arena 1, baú de ouro. Uh, tá. Presentes diários. Tem, tem um baú pra gente coletar. O que, que vai dar? Ouro. De boa. Gemas. De boa. Upgrade de bombardeiro. De boa. Upgrade de flechas. Bom. Opa. Upgrade de gigante. Hum. Bom. Eu vou... Opa, três horas. Eu vou segurar esse upgrade do gigante. Eu não vou aplicar ele agora, não. Porque se eu aplicar, vai subir o nível do jogo. eu não quero fazer isso. Quero ganhar um pouquinho antes de subir. É... Beleza. Vamos pra mais uma batalha. Estádio Goblin. Ou Goblin. Já vou começar começando. Já fiz merda começar começando. Ai, Jesus. Jesus. Eita, que isso aqui tá caprichando. Hum, me lasquei. Me lasquei. Caramba! Ah, moleque, eu me lasquei nessa. Nessa eu me fudi. Manda bala. Nossa, não acredito nisso. O cara, é bruxa. Vem, bruxinho. Vem, vem, vem, vem, vem. Aí, beleza, você é forte. Dá um tapa nesse filho da mãe. Mata esse bombardeiro, caramba! Vou jogar os bombardeiros de cá. Isso, filhote, manda bala. Beleza. Se legal eu tivesse cometeoro pegar o gigante. O gigante gasta lixo pra caramba. Não, faz esse aqui. Boa. Tô começando a achar que eu devia ter feito o upgrade do gigante, tá? Quero enganar vocês não, mas é a verdade. Pega esse filho da mãe. Mete porrada nele. Mete porrada nesse bosta. Ai, Jesus. Não acredito. Vou perder. O que mais a gente tem? Mandar arqueira. de mais lixir, velho. 60 segundos, eu me fodi nessa. Nessa eu mandei mal. Vai, bruxa. Boa. Agora a gente completa com esse Esse 30 segundos, eu vou me foder Vai é você É você Boa Arrebenta isso aqui Vai filha Vai filha ah, deu! Caramba! Como eu fiz isso? Como que eu fiz isso, cara? Como eu fiz, cara? Agora foi sorte, viu? Agora foi sorte. Eu não sei como eu fiz isso. Foi algo inexplicavelmente inexplicável. Caramba, velho. Como que eu ganhei esse negócio? Com três. Derrubei os três um, no, no segundo final. Isso que é jogada de mestre. Isso que é uma virada. Boa, cara. Boa. Boa. Curti uh, essa batalha, velho. O que mais a gente tem aqui? Como é que mudou os cenários? Hum, ah, pra cá. O oh, clãs. Eu não tenho nenhum clã. Tem amigos? Você mostra meus amigos? Hum, olha o brasileiro tá em primeiro. Ele tem canal no YouTube também. Olha o Pedro tá em segundo. O Robson em terceiro. Olha. Ah, olha só. Só os passos. O quarto também é o, o Japa. Tá só os parças nas quatro primeiras posições. Gostei. Gostei. Vou, vou sair, sair dando pau em todo mundo. O que, que tem aqui? Eventos especiais. Não, não. Vocês pessoas sabem que eu não sei jogar, né? Então tem um pouquinho de dó de mim. O que, que é esse presente épico grátis? Exército de esqueletos. De esqueletos. Carta épica. Boa. Gostei. Vou fazer o upgrade no gigante. Que eu quase me fudi agora. Vamos fazer mais um upgrade? 50 moedas. Não vou gastar 50 moedas em você não, meu filho. Sinto muito. Ah, que isso? Carta rara. Cabana de Goblins. Hum. Hum. Construção que gera Goblins. Lanceiros. Hum. Mas não olhe lá pra dentro. Você não quer saber como são feitos. Como são feitos os Goblins. Não queira saber. <risos> Essa é carta da Ruiva... Poladona é... Valkyria nível 1. Lutadora de corpo a corpo resistente. Causa danos na, areia e... na área e à sua volta. <risos> Bando ou Horda. Não importa. Ela só precisa de alguns giros para destruir o inimigo. Boa. Gostei. Você é o Shrekzinho, quem é você. Goblin Lanceiros nível 1. Três atacantes, Três atacantes à distância sem armadura. Quem teve a ideia de ensinar os caras a atirar lanças? Quem achou que isso daria certo? Hum, não sei. Ele deve atirar pra todo canto, né? Quem é você? Você também é um Goblin, não é? Goblin nível 1. Três atacantes de corpo a corpo rápidos, sem armaduras. Pequenos, rápidos, verdes e malvados. Boa. <risos> gostei. Ah, pá, pá, pá. E esse outro Goblin aqui? Barril de Goblin nível 1. Olha a raridade épica, tipo feitiço, gostei. Gera três, globins, gera três goblins em qualquer lugar da arena. Cara, isso vai ser uma viagem. Hum, uma viagem. I wanna love you. E essa aqui do Elixir, relâmpago nível 1. Olha, outra carta épica. Raios atingem até três tropas ou construções inimigas com maior número de pontos de vida na área de efeito. Dano reduzido às torres da coroa. Hum... Beleza, então a gente já sabe que tem que usar em uma torre mais fraquinha De boa Vamos fechar aqui, vou para mais uma batalha Nossa última batalha do dia Estádio Goblin Eu poderia acabar com a última, né? Que eu terminei ganhando Esperar encher Vai bruxa Vai bombardeiro Vai bruxinha Dá um pau nesse filho da mãe Não, meu filho, pega aqui, ó com um raio desses aqui. ai um dragão. Que legal. Que legal não, tá me atacando. Precisava de mais um... Ih, minha bruxinha se foi. Deixa eu atacar com isso aqui. Esperar até encher um pouquinho mais. Boa. Hum, destruiu. Não, não, não destruiu. Pega eles. Eu tô mandando muito mal, velho. Tô mandando muito mal. Boa. Vou esperar encher um pouquinho mais. Ai, não vai dar. Não vai dar. Vai, mais uma bruxa Vai, bruxa Isso, bruxa Boa, boa Vou preencher um pouquinho mais Cinco Seis, boa Dá duas, uma Duas, e lá vem o dragão Lá vem esse maldito dragão Acaba com esse dragão, minha filha Oh, oh oh, oh, oh, oh, Vou me fuder, vou me fuder, vou atirar só quatro de vida. Droga! Ai, perdi. Pega esses caras. Hum, me lasquei, me lasquei, me lasquei, me lasquei, me lasquei. Vai lá, bruxa. Sai do ataque. Ai, me ferrei Se vira Ele X2 Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Anda bala Eu errei, joguei errado Ih, vou perder Ai, eles estão jogando tudo em mim, cara Droga É minha primeira vez, eu aceito dicas, tá? Aceito dicas, sejam bonzinhos comigo, porque foi a primeira vez, cara, foi a primeira vez. Acontece. Ah, eu vou ver o replay desse negócio, porque foi triste, foi triste. Então é isso, galera, vocês que pediram tanto Clash of Clans. Clash of Clans, não, cara, é Clash Royale. O Clash Royale, como vocês preferirem chamar Vocês que pediram tanto o Clash Royale Tá aí o Clash Royale pra vocês Deixem o um like se vocês gostaram Ai, ah, me, me deem dicas, por favor, que eu não sei jogar esse negócio <risos> Eu não sei jogar isso aqui, cara Não sei, não sei uh, Quem não é inscrito no canal, se inscreva Deixa o like Me sigam nas redes sociais, mais uma vez, muito importante sou uma pessoa muito legal no Instagram e no Twitter Interajo com todo mundo, bato um papo com geral Eu não tenho WhatsApp, tá? Não me peçam um WhatsApp Eu uso Telegram, Telegram até que eu uso Uh, e o Discord muito. Mas eu sou mais ativo no Instagram. <risos> então, galera, muito obrigado por quem assistiu. Eu sou o Odinho. E. Tchau! Eu não sei porque eu fico me olhando pra lente.